Oi, tudo bem? Você lembra que algum tempo atrás eu mostrei pra vocês um porta-tempero que eu uso aqui na minha casa? Do lado do fogão, assim, eu tenho um armário e aí eu deixo esse porta-tempero aqui, tá? Que é um porta-tempero que roda, assim. Então, como eu coloco ele dentro de um armário que é profundo, aqui embaixo, é, eu não preciso ficar colocando a mão lá dentro, mergulhando dentro do armário. Eu simplesmente rodo e vou escolhendo os temperos que eu quero. E aí, quando eu postei essa dica, muita gente se interessou. Então eu resolvi mostrar pra vocês como vocês podem fazer com uns coisinhas simples que vocês têm em casa. Então vamos lá. O que, é que você vai precisar? De duas travessas iguais, tá? Redondas. Né? Elas são do mesmo tamanho, então elas se encaixam. E aí o que, é que você vai fazer? Rouba as bolinhas de gude lá do menino, tá? Ó, bolinha de gude de brincar. Você vai encher esse potinho. De wood, tá? Botei várias, botei várias bolinhas de gude, tá vendo? E aí, criança vai brincar de outra coisa agora, e aí você bota outra travessa em cima. Quando você faz isso, a de cima vai ficar deslizando. Então você pode opa, colocar aqui os seus temperos né? rapidinho, tá? E fazer a mesma coisa que eu tenho aqui em casa. Só que com duas travessas Faz aí na sua casa, depois você me conta se deu certo Tá? Se você gostou E se ficou prático assim, como esse meu Um beijo